te apresentar de novo para quem está acompanhando a gente aqui. É, a gente está conversando agora com o Hildo Araújo, ele é epidemiologista, professor da Universidade de Brasília e trabalha aí há mais há cerca de 20 anos com infecções humanas. Então é especializado nessa área e tem, é, acho que aprendido com esse momento, né, Hildo? Que as pessoas têm falado que é um momento delicado, difícil que a gente está vivendo. Muita gente, é, diferentes profissionais do mundo, tem trazido teses aí em relação ao coronavírus e as melhores formas da gente combater esse vírus, a sua propagação e as doenças que são decorrentes deles. Né? E a primeira medida que todo mundo tomou é o distanciamento social, como primeira medida. Né? Essa medida, ela é eficaz, ela continua sendo a melhor medida para enfrentar o coronavírus. Como é que você vê isso? A gente está no momento de reviravoltas. Hoje o presidente da república falou que só mais uma semana de quarentena no Brasil. E o governador do Distrito Federal anunciou que a partir do dia 3 de maio ele quer a volta da maior parte dos comércios no país. Existe uma pressão do setor econômico e eu acho que uma ausência de dados técnicos para que a decisão seja tomada. Como é que você enxerga o isolamento social e a sua importância? Olha, primeiro, agradecer a oportunidade mais uma vez. Bom conversar contigo e com todo mundo que está aí nos ouvindo. É, não só o governador, não só o presidente, eu acho que todos nós queremos voltar ao que seria, o que posso chamar hoje de normalidade. Né? Com certeza a normalidade do que nós voltarmos não será a mesma coisa do que a gente vivenciava antes. Não, não O mundo vai precisar parar para pensar o que vai fazer da vida, digamos assim. É, mas mesmo nessa perspectiva, a gente infelizmente não tem grandes ferramentas atuais. Nós estamos ainda aprendendo com esse vírus, É um vírus que a gente está aprendendo com ele há quatro anos, há quatro meses, nós temos muito pouco aprendizado, muito pouca informação. E informação não só científica, mas também da vida real. Né? Então, quando a gente não tem muitas soluções, pensando na doença de transmissão respiratória de uma pessoa para outra, o distanciamento social é a mais prática, mais dura, mais, mais simples de fazer, medida não farmacológica, né, que nós falamos, não tem medicação, não tem vacina, não tem tratamento. Então, infelizmente, essa é a melhor medida. Eu tenho visto, tenho acompanhado alguns estados e, inclusive, os dados daqui do DF também. O DF já atingiu melhores níveis de isolamento social e nós temos poucas formas de medir como é que esse isolamento social está acontecendo ou não. Uma forma que nós temos usado é utilizando os dados de mobilidade urbana a partir da informação vinda do uso dos celulares. As pessoas se locomovem com seus celulares e isso tem sido um sinal para nós de como é que as pessoas estão se locomovendo nas cidades. Então, esse é um marcador, eu diria que o governador também, o seu governo está utilizando isso com outros governos também. E a gente tá, tem tentado validar essa estratégia e está indo muito bem nessa direção. Eu diria que com dados de São Paulo, que começou com a epidemia um pouco mais, há mais tempo que o DF, está é, muito claro que por volta de 50% ou mais de mobilidade medida pelo, pelo score de mobilidade, digamos assim, dos celulares, essa é o ideal para dar sustentação à capacidade do sistema de saúde. O nosso problema aí não diz respeito a se nós vamos ter ou quando nós vamos ter a doença. Nós estamos tendo a doença. O que é que é importante? Não saturar o sistema de saúde. E aí, para não saturar, não temos outra medida a não ser o isolamento social. Então, ah, o interesse em retornar com o comércio ou qualquer outra atividade, as escolas, a universidade, as aulas, né é essencial para qualquer sociedade. Mas eu estou vendo qualquer é, grandes líderes importantes internacionalmente pensando em uma estrutura, medida, com muito cuidado, a partir do momento que nós tenhamos capacidade de retenção dos pacientes. Então, se hoje nós temos lá 200, 300 leitos que possam estar disponíveis, ótimo que o sistema de saúde conseguiu gerenciar e ter esses leitos disponíveis. E quando eu falo leito, não é só o leito, não é só o leito de UTI, o leito de enfermaria, é equipe de profissionais capacitados e disponíveis para entrar nesse combate. Não é só respirador, não é só monitor, é profissional de saúde capaz, profissional de saúde com EPI, profissional de saúde capacitado, inclusive, para se paramentar e se desparamentar no momento de forma correta. Esse é o grande risco profissional daqueles que estão ali na frente de combate. E nós temos que respeitar essas pessoas que estão lá dentro atuando, justamente porque são eles que estão atuando para dar um pouco de conforto a quem está em casa. Então, eu diria que, de forma alguma, eu suspenderia de forma geral, sem ter com que o governo possa medir essa estratégia futura. Lembrando, se eu suspendo hoje o comércio, o efeito não se dá amanhã. A ah, estratégia... isso é uma coisa importante, Wildo, de você deixar assim, acho que bem nítido para as pessoas que estão acompanhando entenderem. Se o governador suspender a partir do dia 3 de maio, né, ele já tem feito uma série de flexibilizações. Ele flexibilizou o setor de imóveis, eletrodomésticos, as óticas, incluiu como serviço essencial. Então ele tem flexibilizado uma série de serviços e atendimentos comerciais. Se ele continua essa flexibilização, e dia 3 de maio abre a maior parte dos comércios, inclusive os shopping centers. Como é que vai ser o resultado disso e quando que a gente vai sentir o resultado disso? Você acha que o resultado pode ser dramático? Assim? Pode ser dramático. Infelizmente, eu vou te falar que pode ser dramático. Se voltar a... Temos... Deixa eu fazer um parêntese anterior. A gente não sabe ainda quantas pessoas de fato se infectaram. Os dados que são ofertados pelo sistema de saúde público, pela vigilância, não nos dá certeza da magnitude das pessoas que já se infectaram. A gente acredita que se mantiver essa estratégia de voltar, ou seja, reduzir o distanciamento social com uma grande magnitude, o efeito se dá em 10 dias, 14 dias, de 7 a 14 dias, que é quando as pessoas começam a adoecer e lotam o sistema de saúde. Percebam que nós temos estados hoje no Brasil, algumas capitais com que tentaram fazer ferramentas uh, desse jeito, tentar flexibilizar um, um grupo populacional, um grupo de profissionais, um grupo de, de serviços e hoje estão colhendo os danos. E aí, em respeito aos nossos colegas que estão trabalhando fortemente no sistema de saúde, eu diria que não está na hora de fazer isso. Está na hora de só fazer isso se ele tiver, de fato, uma boa medida de como é que ele vai estudar, como é que ele vai é, manipular, no bom sentido, para conseguir observar a a transmissão exponencial da doença. É aquilo que a gente já falou várias vezes. Não é simplesmente um passando para o outro. Isso passa uma magnitude absurda e se transforma em número de casos muito curto. Então, se ele abre hoje, se abrir dia 3 de maio, o efeito não se dá dia 4. O efeito se dá lá para frente, por volta do dia 10, dia 13, dia 14. O ruim é que quando esse efeito se dá ao dia 14, na verdade, já tem essa distância entre o dia 3, que foi seria a promulgação da abertura, até o dia 14, gerando uma magnitude absurda de novos casos que se contaminam, né, que se infectam e vão produzir outros casos ao passar a doença para próximos. Sejam eles na sua casa, sejam eles no próprio comércio, onde estiver trabalhando, no ônibus, no metrô, porque aí serve de uma grande magnitude de distribuição de casos. É, a nossa dúvida é, a população fica numa, numa situação assim de, então quando é o momento ideal para flexibilização do isolamento? Existe uma resposta para isso, existe um caminho, digamos, na ciência majoritário já de quando é o melhor momento para flexibilizar. Então, na sua leitura hoje e na leitura, pelo que eu tenho visto, da maior parte dos cientistas que estão pesquisando a doença e a forma como ela atua, hoje não é o melhor momento para flexibilizar o isolamento social. Nós temos que manter um isolamento acima de 50%. Nós já estamos abaixo, acho que há duas semanas atrás, estávamos perto de 61%, um dos melhores do país. Hoje nós estamos perto de 47%. Já está ruim, já está abaixo dos 50%. Já vai ter consequências daqui a uns dias. É, por que e quando é o melhor momento para essa flexibilização? Então, essa consequência, ela é, talvez seja até suportável para o sistema de saúde na condição atual. Mas se a gente permitir isso, descer muito, vai ser insuportável e não vai ter equipes que dê conta. O governador pode fazer o que ele quiser que ele não vai conseguir estruturar em tão pouco tempo assim o sistema de saúde. De estrutura de enfermarias, de estrutura de, de UTIs com complexidade necessária para os pacientes. Então, essa pergunta, todo mundo está procurando saber. Essa é uma pergunta que o Hildo não vai conseguir te responder agora. De um, porque, de um, um, milhão, de um ir, milhão de dólares. Ou mais, bem mais do que isso. Uhum, bem Mas mais, é que, né? eu, é que Eu vejo eu vi um anúncio há pouco tempo atrás, aqui eu recebi há pouco tempo em um dos grupos, que o governador, junto com a sua estrutura de saúde, vai ofertar, se não me engano, 100 mil testes, né? Ah, Isso. Para o ele governador. comprou, só para dar essa informação, eu estava até confirmando ela aqui agora, ele comprou 450 mil testes e continua afirmando, está dizendo que comprou, né? Isso também não está confirmado. E que agora tem condições de iniciar uma testagem de 100 mil e até o, mês de, até o final de maio testaria 450 mil pessoas no Distrito Federal, o que ele está chamando de testagem em massa. Então, ótimo, que sejam estratégias nessa linha. Eu espero que ele, de fato, consiga receber os kits, sejam eles kits rápidos ou estruturas é, como, tradicionalmente conhecidas como os PCRs, né? como o Lacem muito bem é, estruturado e organizado está dando essa resposta no IDF. É, mas eu, me preocupa por um dado preliminar que aconteceu no Rio Grande do Sul. Um percentual muito pequeno de pessoas já se infectaram no Rio Grande do Sul. Então, se a gente assumir que, por sermos mais ou menos semelhantes, né, do ponto de vista de, de grandes sociedades, estamos no mesmo par de infecção, a gente, na verdade, ainda tem aí muito mais gente para se infectar no futuro. E não uhum. é só se infectar, né? Claro, um percentual desse pequeno é que vai, de fato, adoecer e gera demanda hospitalar. Mas esse percentual pequeno que gera demanda hospitalar suplanta a nossa capacidade. Esse é o problema. Não só de fermar, e, e aí mas também de críticos. E Wildo, aí tem uma pergunta da Jaque G. Souza aqui na nossa live, que ela fala: Eu acho que o contágio será inevitável. O isolamento só atrasa o inevitável, em minha opinião. E essa é uma afirmação que muita gente tem feito, né? Isso acabou virando até famoso com, os, com as lives, os, os comentários da, do Osmar Terra e etc. Como é que você. Como é que a gente defende o distanciamento social, o isolamento? Né, em contraponto a esse a esse comentário e essa essa leitura olha eu adoraria que todos pudessem se infectar e não gerar uma demanda excessiva o problema não é se infectar só porque a grande maioria não vai ter sintoma nenhum ou tem que a gente virou alígios sintomáticos sintomas que não de que não são muito graves assim digamos mas o problema é que essa doença se transmite muito rapidamente e ela gera uma demanda para o sistema de saúde de uma forma absurda em pouco tempo. O que é que a gente quer com o isolamento social? O que é que a gente propõe com o isolamento social? Que as pessoas, por ter uma redução do contato, se infectem, é verdade. Mas que o sistema de saúde não seja saturado. Não vai exaurir o sistema de saúde. Dando condição de quem está lá atendendo, atender muito bem cada paciente. Porque o risco, como aconteceu na Itália, aconteceu na Espanha, é que haja dois problemas importantes. Primeiro, a saturação de leitos sem estrutura e que não dê conta da demanda. Lembrando, quem olhou os dados do, do, do governo do DF em relação aos dados da vigilância, está percebendo que a doença está concentrada é, ainda basicamente na classe A, B C no máximo. Não chegou, infelizmente, às pessoas mais vulneráveis. Essas pessoas que moram no Lago Sul, moram no plano piloto, se defendem com convênios médicos. Ainda tem a rede privada que dá suporte. Quando essa doença se periferizar, ou seja, for sair do centro do plano piloto e ir galgando outros lugares, ela vai acometer pessoas que dependem puramente do sistema único de saúde. Então você vai ter lá estruturas como cidades, como Ceilândia, que equivale a algumas capitais do Brasil, que tem um sistema de saúde extremamente inferior à sua demanda. Tem um hospital, você vai ter 600 mil pessoas aproximadamente vivendo com uma estrutura muito inferior à sua necessidade. Então, não tem sistema de saúde que aguente e, em pouco tempo dar essa resposta, se a doença começasse a multiplicar. Pode observar o mapa do, do boletim publicado ontem, hoje eu não vi se saiu um novo boletim, mas eu acho que não, é, áreas mais frágeis como Itapuã, estrutural, é, Vajão que ainda estão com muito poucos casos. Se isso, se, ganha, se isso ganha magnitude, isso rapidamente consome todos esses leitos que o governador e o governo do estado tem se organizado para poder ofertar. E aí, é. essa estratégia da, da, da massificação, não, da tentativa de massificação dos testes, é super estratégica para saber, de fato, quanto qual foi o percentual de pessoas que já se infectaram com o vírus. Então, eu sei que é duro falar isso para as pessoas, que talvez, é, três meses atrás, quatro meses atrás, estava louco para chegar no final de semana para descansar, e hoje, ao contrário, quer estar na rua, quer estar trabalhando, quer estar ganhando seu, seu salário. Mas ninguém paga a vida de ninguém. Ou seja, não vai ter renda que pague a vida de alguém. Pode ser então, um parente mesmo, pode ser um parente de qualquer pessoa no DF. Então, eu, eu, o distanciamento ele ajuda a gente a combater a mortalidade, já que você vai dar as condições de tratamento sempre nos, nos momentos. Você não vai ter um pico muito grande da doença e você vai dando condições de tratamento para as pessoas porque você vai ter uma ocupação dos leitos que é razoável. Aí a Thalita perguntou aqui, Thalita Malesk, que está acompanhando a gente, perguntou, o percentual aceitável que o sistema de saúde consiga suportar? Eu imagino que ela esteja perguntando qual é o percentual aceitável que o sistema de saúde consiga aceitar, suportar. Suportar. Teoricamente, é o limite de leitos disponíveis hoje. Então, se tem 300 leitos disponíveis, essa é a capacidade. Então, se nós estamos assumindo o seguinte cálculo, tá bom? Que por uhum. volta de 14% das pessoas têm algum sintoma. Desses aí, 7% vão demandar é, atendimento. E um percentual crítico de 2% vai precisar de leitos de UTI. Se a gente pegar 2% e colocar em cima da proporção de, de pessoas que moram no DF, nós não temos leitos de UTI para todos. Mas nós teremos leitos de UTI caso as pessoas se infectem e adoeçam ao longo do tempo. Porque um paciente desse, segundo os nossos parâmetros, que não são meus, mas os parâmetros internacionais e brasileiros estão sendo construídos, as pessoas, ao depois que se infectam e entram no sistema de saúde, estão levando 17 dias e meio, mais ou menos, dentro do sistema de saúde. Então, não é dizer que nós temos 300 leitos hoje de enfermaria. É 300, mais para cada pessoa que entra hoje, ele vai passar por volta de 17 dias entre enfermaria e UTI. Então, a nossa capacidade de suporte está diretamente relacionado ao nossa capacidade de atendimento e leitos de UTI e leitos de enfermaria equipados com qualidade para dar suporte é, clínico né, às pessoas que adoecem. Então, você acha que... É, você falou no, em 15% de tratamento hospitalar, foi isso? Do total de Cada infectados... Posi... Pelos dados que nós temos, dos parâmetros ingleses, 14% dessas pessoas têm alguma alguma apresentação clínica. Aproximadamente a metade aí vai ter alguma necessidade de de ir ao sistema de saúde de fato, ser atendido de fato. E ao ir ao sistema de saúde, eu estou transmitindo. É isso que é importante ter ideia. E ao sentar dentro da unidade de saúde, eu posso transmitir meus pares ao lado. Então, essa minha capacidade remete até ter, ter um raciocínio importante. Pessoas que estão infectadas, elas devem usar as máscaras, de fato, porque elas, te, elas minimizam ao tossir, ao espirrar, com que as gotículas né, caiam em outros. Mas é uma pergunta sempre estratégica, eu tenho ouvido muito. Vale a pena usar máscara cirúrgica? Vale a pena usar máscara de pano? Até hoje nós não temos evidência científica que nos sustente dizer que pessoas é, na vida comum pode, possam sair, do isolamento e usar máscara como fator protetor. A gente não tem evidência sobre isso com qualidade. Ainda nos faltam estudos que nos permitam dizer: olha, tudo bem, vamos baixar o isolamento, podem ir para a rua, podem trabalhar, podem ir para os shoppings, usem suas máscaras de pano e está resolvido. Isso não é verdadeiro, não tem informação nenhuma com qualidade que nos dê a oportunidade de falar isso para todos. E os governos já estão adotando isso como um critério né, para a flexibilização do isolamento. É, a gente precisa medir isso. E aí a ciência precisa de ter tempo para algumas coisas. Por exemplo, esse é um experimento natural. Ou seja, ninguém vai provocar com que as pessoas... Não é ético é. colocar um grupo de pessoas com máscaras e outro grupo de pessoas sem máscaras. Eu preciso ter, na verdade, uma estratégia de algum lugar que já tenha feito e medir isso. Então, temos pouquíssimas informações cientificamente qualificadas que nos permitam dizer... Tudo bem, metade sai com máscara, outra metade sai sem máscara. 20% com máscara resolve, 70% sem máscara resolve. Não temos essa informação. E aí na ciência não tem outro meio, a gente é de tempo para estudar os fenômenos. Lembrando, é em cinco anos. Doenças antigas como cólera, a, doença, a resposta veio em 3 mil anos. A ciência e a tecnologia e a inovação e a educação têm nos feito favorecer o encurtamento das respostas, com o investimento em educação e saúde. A resposta seria uma vacina, por exemplo? Uma vacina, por exemplo, um tratamento eficaz, sem vários ensaios clínicos sendo feitos ao mesmo tempo em busca disso. Agora, não adianta tentar acelerar esse fenômeno. É doído falar isso. Claro que tem uma dependência financeira importante da sociedade do DF e do Brasil inteiro, do mundo inteiro, mas, de novo, não paga a vida das pessoas. Eu prefiro é, ficar pobre e vivo, eu diria, do que é, e aí depois eu posso correr atrás desse recurso, do que simplesmente perder a vida. Isso dói muito mais. E um, um detalhe e, importante, e, não temos evidência... Essa massificação que... ela vai chegar com muito mais força também nas periferias, pegando um pouco o gancho que você falou agora, é, e existe uma desigualdade na taxa de mortalidade das pessoas. Né? Não é que ela é, ela, ela é linear. Perfeito. Olha, olha o raciocínio. Vamos aqui encurtar. É, é fácil hoje pedir distanciamento social? É muito fácil pedir distanciamento social para uma pessoa que mora, ele mais três ou mais quatro, mora numa casa de 100 metros quadrados com quatro módulos distintos. A outra coisa é pedir isolamento social numa sociedade que não tem essa condição. Então, para ele esses que têm essa condição de poder ficar em isolamento social, esses deveriam fazer muito mais, até porque têm mais conforto e condição de vê lo Já as pessoas que, de, que têm estruturas mais frágeis, eu sei o quanto isso é difícil. Eu reconheço o quanto isso é difícil. Então, esses foram para quem pode ficar. E olha que o DF tem, do ponto de vista salarial e de empregabilidade, muito mais alto do que qualquer outras capitais, devido à ao, ao, vastidão de serviços públicos ofertados aqui. Então, é um, um potencial muito grande favorecer com que esse isolamento social, de fato, aconteça e proteja os mais frágeis. Esses mais frágeis, historicamente, Fábio, sequer tinham acesso com qualidade ao sistema de saúde para outras coisas. E dizer que hoje nós vamos ter e vamos dar oferta de serviço para enfermaria, para leitos de UTI, para leitos, é, né, leitos clínicos, para todos ao mesmo tempo no um espaço curto? Não é verdadeiro. Então, a minha preocupação. Wildo, acho que está falhando aí sua conexão. Vamos ver se volta. Ou se a gente tem que. Oh, Wildo? Wildo, tá me ouvindo? Som, vocês estão me ouvindo, gente? Estão ouvindo o Wildo? Alguém que está aí online? Eu tô, eu tô me ouvindo, eu acho que, eu, eu não sei se minha internet ou a sua. Você tá me ouvindo ou não? Você não tá ouvindo? Eu também não tô te ouvindo. Alguém que tá aí online pode falar quem que tá ouvindo quem, gente? Vocês estão ouvindo? Tá ruim a imagem. Dos dois, ou só de um? Tá me ouvindo, Nick? Tá me ouvindo, Jorge? Está ouvindo o Wildo? O Wildo não. É a conexão do Wildo. Acho que a gente pode tentar te tirar, se você, mas o Wildo não, é... Tenta falar de novo, Wildo, ver se é a sua. Wildo, tenta falar de novo. Então você vai ter que... Wildo, eu vou te tirar e você fica na live pra você, você voltar. Tá certo? Que a gente ainda tem umas perguntas... Wildo, gente, que aí eu tento trazê-lo de volta aqui, procurar ele na live... E trazê-lo de volta aqui. Vamos ver se a gente. Ah, aqui, o Hildo. Opa, não é esse. Ele também não é esse. O Hildo já está aqui, é pedido. Vamos lá, que está tentando conectar. Acho que a conexão essa hora é muita live competindo com a nossa, né? Esse horário é um horário. tá pesado, muita gente. Zeus, tudo bom? Como é que você está? O Hildo está tentando conectar, o trem está rodando aqui. Eu tô verde. Gente, o que, que será que eu tô verde? Já é a segunda pessoa que fala. O Ildo tá aí, tá ouvindo? Tá ouvindo mais Segundo. ou menos. Eu já... Voltamos. Acorde... Voltamos. Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Voltamos Agora... ou não? Tô verde, não. Voltamos. Se você. Você quer tentar retomar aquele raciocínio para ver se a gente consegue? Ih, ah, ah, <risos> vamos ver qual, onde é que eu tava, né? Tanta coisa que já então, rolou aqui, não, né? Não vou lembrar. Sincero e honesto também. Não, não é muita coisa. E vamos falar de um trem, então, que eu acho que também tem muita gente que. Não é... lembro mais. Vamos para a próxima muita gente... pergunta. Você tá me ouvindo? Tá com delayzinho Acho que você tá com delay Acho que a internet tá, tá ruim Não sei se estão usando também Mas acho que ela que deu uma baixa agora Você quer tentar mais uma vez? A gente tenta tirar e voltar Que eu acho que tá. Tentar mais uma vez Vamos ver se a gente consegue de novo aí. Tava falando do efeito muito, muito bom, Jorge Bom que você lembrou a gente O efeito nas populações mais pobres porque eu até conversava com o Hildo antes da live que quando se trata das populações mais pobres há uma diferença gigantesca nas taxas de mortalidade. Porque a taxa de mortalidade ela muda na diferença do acesso ao serviço de saúde. Então o acesso de serviço de saúde das populações mais pobres, né, as populações das periferias é totalmente diferente do acesso ao serviço de saúde das populações mais ricas e da classe média alta. Então a mortalidade está mais baixa por isso. Wildo, tá ouvindo? Olá, Wildo? Eu acho que essa... Isso, tô ouvindo. Te Eu ouço isso, mais mas... ou... Jorge, a sua repetição. Tá me ouvindo? Eu estou. ouvindo. Oi, tá me ouvindo? Coloco mais perto do, do molde você anda mais pertinho às vezes funciona ou então tira do wi-fi coloca no 4G que às vezes funciona também que às vezes o wi-fi tá ruim o 4G funciona melhor mas assim depende também né está me ouvindo eu tô aparecendo gente eu tô normal ainda não tá ouvindo né e as pessoas estão me ouvindo essa nossa live tá difícil hoje, né? Vocês estão me ouvindo? O Wildo está em isolamento acústico, está me ouvindo, né, Fran? Maravilhosa. Mas o Wildo, ninguém está ouvindo. Eu estou verde, Karina, como assim? Não é possível que eu estou verde. O Wildo, ninguém está ouvindo. Você está no na... wi-fi, Wildo, está no 3G? Eu vou tentar mais uma vez. O Wildo saiu. Ele estava falando pra gente um pouco dessa diferença, né, dos vulneráveis. Porque os vulneráveis, eles vão sofrer de uma taxa de mortalidade que é muito maior. Então, se você tem uma massificação do vírus, se você interrompe o isolamento social, você vai ter uma massificação muito maior. Gente, não é possível, eu não sei porque que eu tô verde, eu não sei o que é. Eu estou usando o celular do Léo, então eu não, eu não entendo desse celular. Eu não sei qual é o motivo que eu tô verde. E um outro assunto que eu queria muito que o Hildo comentasse, ele comentou um pouco já, com a gente sobre é, por que, que o isolamento social tem que continuar. Óbvio que os setores econômicos, todos nós queremos que a vida volte ao normal. Mas a gente não consegue que a vida volte ao normal só pela nossa expectativa e pela nossa vontade, né? Vou tentar trazer o Hildo de novo para cá. Mas pela... tem que ter evidências e argumentos científicos para que... É a gente possa tomar uma decisão dessa magnitude, que é voltar à cidade ao normal. Então, o que o Hildo, como epidemiologista, veio fazer aqui é trazer essa discussão. E aí, vamos tentar mais um pouco, mais uma vez? Tá me ouvindo? Vamos tentar? Vamos. Tá te ouvindo. A gente estava falando antes dessa diferença, da desigualdade. Então, vamos lá. Vamos que é, vai, e essa massificação vai, né? também vai, vai repercutir isso, né? Então, eu estava falando sobre. Sim, então, a desigualdade histórica, a desigualdade no acesso ao sistema de saúde. Então, como é que a gente propõe com que o sistema de saúde. É, oferte, nesse caso, posso chamar assim, de enfermaria e de UTI. Que é periférica, que historicamente não se acessa com a mesma qualidade. E olha o que nós estamos falando, universal é de saúde. Olha o que os Estados Unidos estão com a, a falta de um sistema universal. Então, é difícil, é muito difícil. Agora, claro, qual o nosso problema? Lembrando, o Brasil tem franca maioria em grandes cidades. E as cidades já não têm mais a capacidade de suporte que tinha, que tinha há algum tempo atrás para aceitar as pessoas pessoas do ponto de vista do sistema de saúde porta aberta, como era antigamente. Então Hoje nós temos um número de leitos, que são leitos conveniados, leitos privados, e que são desproporcionalmente juntando ao número de leitos públicos para o restante da comunidade. Então, o risco é o quê? É que se a doença, e eles não vão fazer... É o isolamento social com uma, uma capacidade que as pessoas que têm uma classe, de uma classe social um pouco neves, né, não conseguem se distanciar porque moram em áreas pequenas, estruturas pequenas, é muito franca. A gente, por exemplo, recomenda, olha, a turma no braço, lave a mão com água e sabão. Nós sabemos que o, e o orçamento para comprar sabão não é uniforme no DF. A gente propõe, que a gente recomenda que lave água que lave a mão com água e sabão, sequer tem oferta de água, sequer tem oferta de sabão. Então, em áreas menores, é por isso que a gente tem que se preocupar a social. É estratégico que as pessoas vão se infectar uma magnitude possível de responder, possível de atender. Porque se a gente o isolamento social para grande maioria, de, de a gente... é a pode fazer para Eu sei do ônus econômico em relação a isso, as pessoas periféricas podem adoecer muito rapidamente, consumindo todo o estoque, se eu posso usar essa palavra, de leito de UTI e leito de enfermaria. Por isso é a nossa preocupação, não só para o DF, mas para as grandes casas brasileiras. A gente já tem tido uma, uma crise muito grande, especialmente no Rio, no Ceará, em São Paulo, que eu acho que já é uma crise de superlotação dos leitos. Tá ouvindo? Tá cortando, começou a cortar bastante. Deu para ouvir o seu raciocínio, mas começou a cortar muito. Está me ouvindo? Acho que você agora caiu. mais. Ficou difícil aqui de ouvi-lo, né? É, alguém está falando aqui que no 99% dos leitos em Pernambuco já estão lotados. No Ceará, os leitos já estão lotados. É, em São Paulo, já está uma superlotação de leitos também. No Rio de Janeiro, já está uma superlotação de leitos. Já tem alguns lugares que o sistema de saúde já está muito onerado, porque já tem uma demanda gigantesca já em outras em outras áreas da saúde, que não só no coronavírus. Então, isso piora muito essa, essa discussão geral. É, teve, teve um debate que eu Vocês dúvida. Vamos ver se vai funcionar, né? E aí, Wildo, tá me conseguindo me ouvir? É, eu acho que a gente não está... A internet, eu acho que já começou, começou a falhar. Eu tive dificuldade de entrar mais cedo. A internet estava muito ruim, e o nosso mandato, a gente, até para dizer um pouco das coisas que a gente tem tentado fazer, e eu vou fazer um resumo também aqui da fala do Wildo, que é epidemiologista aqui da Universidade de Brasília, professor da Universidade de Brasília, trabalha com isso há muito tempo. Ele trouxe algumas informações. George, que está de fora do Brasil acompanhando a gente, de Washington, né, George? Sabe um pouco como é que tá a situação lá também, né? O que, que vocês é, encararam ou estão encarando por aí. Você podia até conversar com a gente também, que seria muito legal para a gente poder entender como é que a situação está sendo enfrentada aí, já que também existe uma, uma teoria também de negação do problema, de flexibilização, aí do, é, de flexibilização da, das, da, do isolamento social. Eles têm tentado esse tipo de coisa. A gente então tem um problema geral, que eu acho que o Will explicou para a gente, que o distanciamento hoje é a única solução. A flexibilização dele vai ter uma consequência enorme e daqui a algum tempo. Então é uma consequência que ela não se configura, ela não se qualifica agora. Então, tomar a decisão que o governador Ibanez está tomando aqui no Distrito Federal é muito temerário, segundo especialistas e segundo todos os caminhos que a ciência tem seguido. Por mais que o Distrito Federal tenha começado lá atrás com as políticas de distanciamento social... Você fazer essa, essa inflexão agora, nesse momento, né, sem estudos que garantam que não vai piorar a doença, vai ser muito ruim. Até porque o impacto disso, segundo o Wildo trouxe pra gente aqui, o impacto disso a gente vai ver daqui 10, 14 dias, que é quando a doença começa a se mostrar nas pessoas. Né? Então tem esse problema. E o segundo problema é que nós temos uma taxa de mortalidade e uma taxa de hospitalização baixa hoje. O EFAFAR, tudo bom que é, assistente social da saúde, nós temos uma taxa hoje que é baixa ainda. Por quê? Porque a gente está numa classe média alta, que ficou, pegou a infecção, mas que tem todas as condições de tratamento, inclusive na rede privada. Se essa infecção ela começa a se periferizar, se ela chega na cidade, se massifica, as pessoas têm, como a Perla está dizendo aqui, elas têm bem menos condições de fazer esse autocuidado, de se tratar. Então isso se transforma num problema gigantesco que a gente tem que enfrentar. Né? Eu acho que é importante que isso fique muito evidente. É por isso que a tag lá do, do Twitter de genocida, ela tem a ver com isso. Por você, tá, quando você desfaz o isolamento social, você escolhe como alvo as populações das periferias, porque são as populações que já no tempo, em tempos normais, tem menos possibilidade de acesso à saúde de qualidade. Né? e aí com o coronavírus, essa população não vai ter a disponibilidade de leitos para o tratamento hospitalar. Isso faz com que haja um aumento significativo das infecções e um aumento significativo, em decorrência disso, as mortes. Então nós já temos alguns dados alarmantes da DF. Nós temos, o último dado que eu vi aqui, são 875 casos de coronavírus confirmados aqui no Distrito Federal. 24 mortes, 425 recuperados. Se eu não me engano, 26% desses casos já são entre os profissionais de saúde e os profissionais de segurança pública. Essa é uma demonstração do tamanho é, do problema que nós estamos enfrentando aqui no DF, né? Até pela utilização dos equipamentos de proteção individual. Falta para os profissionais de segurança pública as EPIs, que são esses equipamentos de proteção individual... E falta também uma orientação de utilização desses equipamentos. Porque uma coisa que o Wildo falou comigo antes da gente entrar aqui, é que até a utilização desse equipamento, ela dentro de condições específicas que a gente está agora, que é uma pandemia, também existe uma orientação. Então falta o equipamento em si, para os profissionais de saúde, e além disso, falta a orientação para que as pessoas utilizem esse equipamento. Quer dizer que é muito positivo que o que o governo ele tem a testagem em massa. Só que a testagem em massa não é vacina em massa. A testagem em massa ajuda a mapear o problema, mas ela não cria as, as condições necessárias, todas as condições necessárias, para resolver o problema. Então, acho que esse também é um problema, é uma questão grave que nós vamos enfrentar. O isolamento social é a única política possível para a gente conseguir, de fato, nesse momento, conter o coronavírus no DF. E é temerário. Nós vamos entrar agora numa, é, numa onda de flexibilização do isolamento social sem que a gente tenha as respostas necessárias. E nós vamos expor a vida das pessoas. E é bom que fique muito nítido que nós vamos expor a vida das pessoas de forma desigual. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas com menos condições de acesso à saúde com menos condições objetivas, ou seja, os setores mais pobres da nossa sociedade são os que vão sofrer mais, ter uma taxa de hospitalização maior, porque tem menos saneamento básico, menos acesso às condições de higiene, menos acesso ao álcool em gel, às condições de proteção e menos acesso a, aos serviços de saúde. Então, é esse segmento da população que vai ter mais problema. E, por outro lado, a gente vai ter é, uma massificação da doença que pode aí gerar o um crescimento exponencial que até aqui nós não tivemos. Então essa é a nossa preocupação com a, a pressão política que o, o governador Ibanez está sucumbindo, que é a pressão política do governo Bolsonaro, do presidente da República. É uma pressão política contra o isolamento social e querendo que as pessoas se infectem em massa, diferente de tudo o que aconteceu no mundo até aqui. E eu sei que é uma medida difícil o isolamento social. Eu sei que ele tem impactos e consequências no comércio, na indústria, na economia. Mas nós precisamos agora pensar nas pessoas. Né? E a importância do cuidado com a vida das pessoas e o que vai acontecer com a vida das pessoas daqui pra frente. Então a Paula está falando a utilização do transporte público vai aumentar e isso vai massificar o contato das pessoas. Quem vai ser prejudicado com isso? A população mais pobre. Que é onde mais rapidamente vai se massificar o vírus daqui para frente. Então não se enganem, essa abertura do comércio pode ter uma consequência nefasta. Amanhã é feriado, 60 anos de Brasília, 60 anos de uma das unidades mais desiguais do país, que é a nossa cidade. Na quarta-feira nós vamos ter sessão da Câmara. Na sessão da Câmara Legislativa, nós vamos levantar esse debate. O secretário de Saúde e o governador do Distrito Federal precisam ir à Câmara prestar contas aos deputados por que da abertura do comércio. E quais são os parâmetros técnicos e científicos que justificariam a abertura do comércio massificamente, como está defendendo o governador do Distrito Federal. Eu vi aqui na capa do portal Metrópolis agora um absurdo completo, que é encontro com Bolsonaro, hoje o Banês, óbvio que ele foi recebido pelo Bolsonaro, porque sequer assinou uma carta dos governadores em defesa da democracia, porque capitula para um presidente que é um presidente absolutamente descomprometido com a democracia brasileira, é isso que o Banês faz, ele faz encontro com Bolsonaro, e o Banês trata da abertura das escolas cívico-militares, quer dizer, ele disse, saiu do encontro, que vai cogitar a abertura prévia das, escola, das escolas cívico-militares. Então, assim, isso é um absurdo completo. Né? Nós não temos testagem ainda. Agora vai começar a testar 100 mil pessoas. Não tem evidência de que isso não vai gerar um crescimento gigante da doença que pode superlotar os leitos. Uma coisa que o Dr. Wildo falou para nós, que é o epidemiologista que conversou com a gente aqui antes, que é grave, ele trouxe para nós, é que. O leito ocupado por alguém que está hospitalizado por coronavírus, ele demora a ser desocupado. Então, o argumento do governador é que hoje nós temos 300 leitos disponíveis e só 18 ocupados com o Covid-19. Isso não quer dizer que esses 18 leitos, eles não, os outros leitos não possam ser rapidamente ocupados com a massificação da doença. Por isso que cada passo é muito importante e o governo precisa tomar cuidado com isso. O mais importante para mim é que todas as decisões, elas sejam tomadas com base na ciência. A gente não pode sucumbir à pressão política e à pressão econômica. Nós precisamos buscar alternativas econômicas. Está na hora do Estado botar a mão no bolso para resolver os problemas da população, para resolver os problemas dos micro e pequenos pequeno empresários, pensar estratégias de é, redução de impostos, pensar outras estratégias para garantir o emprego. Mas é o Jorge está falando, uma irresponsabilidade gigantesca o governo buscar uma flexibilização de isolamento sem qualquer base científica. Então, é uma preocupação. Hoje, o governo foi publicado no Diário Oficial, a Pela está lembrando aqui, uma, um comitê científico para enfrentar o Covid. Espero que esse comitê possa levar as informações para o governo do Distrito Federal, para que ele não haja igual o nosso presidente da República, que não houve nenhuma teoria. Nenhuma base científica daquilo que está começando aqui. O Hildo é, chamou mais uma tentativa aqui para a gente, pelo menos, se despedir, porque é o nosso. Vamos ver se a gente consegue, porque é o nosso vídeo demora uma hora e aí depois eles, eles caem com a gente. É, Cláudia, o Ibanez me parece que a postura dele é de absolutamente puxar saco do presidente da República, porque não, não tem coragem de assinar uma nota que enfrenta o presidente. E agora toma uma decisão sem base científica? O Hildo. Eu estou aqui para tá fazer um acho resumo. Que eu Voltou? Eu acho que sim. Vamos ver se eu permaneço, né? Eu estou te ouvindo bem agora. assim, parece bem. Eu, eu falei ali na sua saída sobre as EPIs, que tem uma falta de EPIs no Sistema Único de Saúde. Isso vai piorar com, porque está, acho que uma busca internacional por essas EPIs, né? Uma dificuldade imensa das pessoas acessarem esses insumos. E além disso, existe uma falta de orientação para os profissionais de saúde que não tem treinamento para o uso desse tipo de equipamento em momentos de pandemia, né? Especialmente de pandemias respiratórias. Também existe uma uma, uma, uma dificuldade de manusear essas EPIs, né? É, isso é um problema também nos enfrentamentos às epidemias em geral. É sim, sim, nos enfrentamentos às epidemias com certeza. Eu vou pegar o exemplo do Ebola, né? O ebola é um vírus que até por, se, por outras secreções que não são é respiratória. E o processo de desparamentação de experimentação, era sempre feito por mais do que duas pessoas. Então, tinha um processo de expressão, de produtos no corpo, e não é essa dinâmica tradicional. Agora, claro, dentro das unidades de saúde, um profissional fica observando o outro. Ele fica sugerindo, e olha que interessante, nós temos alguns costumes, não é absurdo, mas na nossa cultura, de se abraçar, de pegar as mãos, de... É, inclusive no processo do dia a dia na unidade de saúde. Isso não é menos comum. E uma outra coisa que é estratégica, e quem trabalha no sistema de saúde sabe, nós temos uma das maiores taxas de, do que eram chamadas de infecções relacionadas à assistência à saúde, eh, ao serviço de saúde, o que antigamente eram chamado de infecções hospitalares. Ou seja, por quê? Porque não temos muitos bons hábitos, do ponto de vista de higiene. A gente sabe que um dos grandes mandatórios para redução de infecção hospitalar é lavar as mãos com água e sabão é o uso do álcool gel. Então, perceba que durante uma pandemia, nós temos que estar fazendo diferentes mudanças culturais para poder se adaptar a uma realidade nova. Então, se sabe também que os maiores níveis de infecção não se dá pela contaminação do paciente para um profissional que está paramentado. É justamente no processo de desparamentação e no processo de paramentação, na troca das luvas, na troca da da, da da roupa, né? do avental que é retirado, do avental que é colocado. Então, esse é um processo estratégico. E quando a gente fala, eu, eu acho que eu comentei contigo antes da live começar, de ter estruturas hospitalares. Não é só o leito da UTI, não é só o respirador, não é só o monitor. É ter processos protegidos, com saúde mental bastante, para estar sob risco naquele momento, sabendo que ele não vai estar infectado e levar para a sua casa. Não, porque vai estar na sua casa, vão ter outras pessoas que não têm nada a ver com a história e vai se infectar também. Então, ter EPI necessário. Eu sei que o GDF, assim como outros governos, estão fazendo esforços tremendos para poder ter na quantidade na necessidade e na adaptação adequada para cada rua, para cada profissional. Mas eu diria que esse não é só o grande desafio. O grande desafio é respeitar a desigualdade. E esse é um, um esforço coletivo. Se eu não tenho condição de pedir de distanciamento social a pessoas mais, mais frágeis, porque eles moram em lugares com menor capacidade de, de realizar e numa maior densidade populacional, ou seja, dentro das casas, não moram três pessoas, pessoas em 200 metros quadrados. Por vezes moram cinco, seis, sete pessoas em um cubículo de oito metros quadrados, dez metros quadrados. E é para esses que a gente tem que fazer um sistema de saúde um pouco mais. De... ou reduzir o máximo possível a iniquidade em saúde. Então, para essas pessoas, é que nós, nós que podemos ficar... Edu, começou a falhar de novo aqui. Isolamento social é que devemos fazer. É muito mais pensar nos outros do que em si próprio. Acho que esse é o recado, né? O Ildo caiu de novo, mas acho que ele deixou o recado dele bem marcado aqui, né? De que o isolamento social é muito mais pensar nos outros do que na gente mesmo, né? Acho que esse é o momento. A Karina falou aqui nas mensagens que ela da Secretaria de Saúde trabalha lá e não recebeu equipamento de proteção individual. Então tem um problema. Profissionais que não receberam o equipamento de proteção individual e profissionais que recebem, mas não sabem fazer a devida, é, é, o devido tratamento com esses equipamentos. A minha imagem tá boa ou tá ruim? A transmissão minha também está ruim ou está funcionando bem? Só para a gente poder ir sabendo também, né, organizando aqui a nossa transmissão, a gente tem tentado fazer em alguns horários diferentes. Na quinta-feira nós vamos ter uma transmissão pelo Facebook, então vai ser uma transmissão é, diferente e vai ser uma transmissão sobre a questão LGBT em tempos de coronavírus. A ideia é que participe o deputado David Miranda, a co-deputada Érica Hilton e a vereadora de Belo Horizonte, Bela Gonçalves, então vai ser muito legal. E na sexta-feira, sobre a questão LGBT no Brasil, em tempos de coronavírus, na quinta-feira, às 18 horas e na sexta-feira vai ser 14 horas. A gente vai avisando a, a, a programação direitinho. Dizer para vocês, para encerrar aqui, que o nosso mandato está trabalhando duro nessa questão do coronavírus e a gente está fiscalizando o governo, fiscalizando o poder público, que é o nosso papel, tentando colaborar naquilo que é possível. Eu sou um dos parlamentares que mais destinou emendas para a saúde, para assistência social e para áreas estratégicas. Esse final de semana aconteceu um festival muito legal, que é o Festival no Seu Quadrado, um festival financiado com emenda parlamentar do nosso mandato, algo que nós podemos divulgar com muita tranquilidade, e esse festival foi para ajudar a galera da cultura, que está passando um momento muito difícil, então acho que isso é muito importante, uma defesa que nós estamos fazendo, que é do povo da cultura nesse momento difícil. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou a nossa live, a gente está atento, firme, denunciando, inclusive, esse governo federal que não tem compromisso com a democracia, autoritário. Por isso já assinamos o proposta lá atrás, peticionamos junto com outros parlamentares intelectuais desse país um pedido de impeachment. Nós achamos que para salvar a saúde do povo brasileiro, a gente precisa tirar Bolsonaro do poder, que hoje ele é um de serviço. Nós enfrentamos dois vírus, o bolsonarismo e também o coronavírus, infelizmente, no Brasil nesse momento difícil. Valeu quem acompanhou.